Olá, pessoal! Há quanto tempo a gente não se vê aqui, hein? Pois é, passaram as eleições, a correria continuou, reuniões, trabalhos, aulas, palestras e agora a gente conseguiu terminar de gravar o curso das prestações de contas partidárias que vocês tanto queriam. Vão ter aí umas 300 telas para a gente se divertir bastante. Mas essa passada por aqui é para dizer para vocês que mesmo aqueles que não vão trabalhar com contas partidárias, que não parem de estudar, continuem acompanhando aí o desenrolar né, dos normativos, estamos com uma reforma eleitoral no forno, então fiquem atentos ao que for mudado, as alterações que virão. E aqueles que ainda não trabalham com contas partidárias, recomendo que a conheçam do assunto, né? é, se familiarizem com o regramento que é um pouco diferente das regras das contas eleitorais e é ainda hoje é um, um ramo, aí, um, um nicho muito carente, né? uma área muito carente de profissionais realmente qualificados. Nós sabemos das dificuldades que as agremiações passam, por não entender muitas vezes o regramento, por ter seu fundo público suspenso, seu fundo partidário e agora com os resultados das análises das contas, podemos ter aí novas cotas de fundo, inclusive até do, do FEFEC, do Fundo Especial de Financiamento também, impactando em, nesses recursos das agremiações. Eh, quero também dizer para vocês que lá no Instagram eu estou sempre postando conteúdo, as perguntas que vocês me fazem eu sempre compartilho, pergunta e resposta. Aqui na descrição a gente vai deixar para quem ainda não me segue no Instagram. No Facebook também a gente tem publicado algumas coisas, mas no Instagram acaba sendo né, a, a primeira via. Então acompanhem as dicas que estão sempre eh, sendo postadas por lá. Quem trabalha com contas partidárias deve ter percebido que não está conseguindo encerrar o exercício porque o SPCA, que é o sistema de prestação de contas anual das contas partidárias, ele está sendo integrado ao PJE, ao processo judicial eletrônico, e agora nesse mês de maio até o dia 30 do 5, vocês não vão conseguir encerrar as contas do exercício de 2020, justamente porque o sistema suspendeu isso em decorrência dessa integração. Depois vocês terão até o dia 30 de junho para prestar as contas e não esqueçam que todas as direções estão obrigadas, mesmo aqueles diretórios ou aquelas, aquelas comissões provisórias de municípios que vocês declaram, mas não teve nada, não teve arrecadação, não teve gasto, é tudo zerado. Ainda assim, todas as esferas partidárias, em todos os níveis de direção, ainda que constituídos sob a forma de comissão provisória, devem prestar contas agora no dia 30 de junho de 2021, relativas ao exercício de 2020 já aproveitem nesse período que vocês não estão conseguindo encerrar as contas para ver documentação comprobatória que vocês ainda não tenham preparado para encaminhar, né na, preparar essa massa documental aí dos comprovantes que vocês tenham para embasar a análise, o exame das contas de vocês. Aqueles que vão fazer declaração, de ausência de movimentação de recursos ou bens estimáveis, né, aquela declaração das contas zeradas, reflita, observe bem, será que de fato é zerado mesmo? Será que você não tem ali, não utiliza um espaço que é cedido? Aquele computador que você usa para fazer a sua própria prestação de contas no SPCA? A internet que você usa? Né? o advogado inclusive também que vai ali atuar, o contador, será mesmo que a sua prestação de contas é zerada? Então eu acho que é um bom momento para você ir refletindo, observando, mensurando isso, quanto seria se isso fosse pago, deixa eu ver lá, deixa eu dar uma olhada no SPCA, como é que eu lançaria esses estimáveis? Então acho que é importante esse recado é, para reforçar a importância do estudo, das normas, para que vocês não tenham sanções, e aproveito esse momento também para parabenizar o trabalho magnífico que vocês fizeram nas eleições. O tempo todo eu venho falando com vocês nos grupos, nas redes sociais, e sempre né, elogiando e muito feliz com o resultado que vocês apresentaram à justiça eleitoral, é, realmente a nossa comunidade foi brilhante, bateu todos os recordes de aprovação de todos os anos. 2020 realmente foram eleições memoráveis para a família PRG. E nós desejamos que isso continue, que esse sucesso de vocês continue, porque esse é o nosso certificado. A nossa alegria é de fato vê-los transformando as suas vidas e com essa transformação vocês também transformem a vida de quem está por perto de vocês. Esse é, de fato, um conhecimento que transforma e a gente espera se ver muito em breve. Em aulas, em lives, em conversas e, principalmente, que a gente possa novamente se ver pessoalmente para que a gente possa se abraçar, tomar café, sorrir, contar nossos causos e ficar como a gente gosta, conectados verdadeiramente. Um beijo para todos vocês, em breve o curso estará no ar, a gente agora tem que esperar o prazo da Hotmart, disponibilizar todo o curso, ficou um curso bem extenso, né? O curso passado de contas partidárias, eu acho que a gente tinha umas 6, 7 horas. Esse vai ser um curso um pouco mais extenso. É, só de telas com explicações e exercícios, nós passamos um pouquinho aí das 300 porque eu não queria que absolutamente nada ficasse de fora. Então, tudo que eu pude juntar e compilar, do que eu encontrei sobre as contas partidárias, eu vou trazer para vocês nesse curso, tá bom? Então, um beijão, vocês sabem que eu estou morrendo de saudade, e a gente vai se ver em breve, com fé em Deus, porque tudo isso vai passar. Mas as nossas conexões continuarão aí fortes e verdadeiras. Um beijo para todos vocês! Até já!